Boa noite, o Jornal o Mundo da Expressão, o um Mundo Ligado a Você. Hoje, nós estamos aqui recebendo, no dia 2 de 3 de 2015, eu, Adílio Jacinto, convido o jornalista Norton Alterio da Costa para analisar o contexto das mudanças do século XVI e XVII. Mais especificamente, ele vai abordar mais o século XVII. Boa noite. Boa noite. Nossa. Nossa, okay. Nossa. Nossa. É. Vou tocar algumas informações. Né? Bom, dentro das mudanças ocasionadas historicamente, recebemos uma herança social, onde o caráter social modifica. O prevalece a possibilidade de crescimento que são identificadas, rotuladas, analisadas, relacionadas pela ciência e pelo mundo hoje. Essas mudanças de conceitos e ideias que foram ocasionadas historicamente, que fazem uma conjuntura, uma conjuntura que fornece maneiras prescritas, e com estas há mudanças nas normas e costumes, as ideias são modificadas de acordo com a pressão ou a sustentação de grupos contra ou favor destas. Nesse, nesse aspecto, pergunto a você, Norto Altair, no século XVII na Europa, onde o mundo era estava num processo de mudança e, do outro lado, as leis impostas pelo mecanismo que controlava a época, quais foram as mudanças que operaram a favor e contra naquele período, onde Galileu, onde é, Giordano Bruno, Inácio Leolo, da Companhia de Jesus, Pascoal, Descar, Beico Francis, o Francis Beico. Ou seja, o mundo após esse encontro desse, desse século, que chama de um de século do, do humanismo, estava agregada novas culturas que surgiram com um novo mundo, onde apareciam novas crenças, novos costumes, diferentes. E o poder da Europa começou a perceber e entender qual essas, quais as mudanças foram ocasionadas nessa época. É, vamos a todos ao mundo do Arran, um assunto tão um pouco delicado para se realizar. Mas é, vamos emprestar um pouquinho, um pouco da filosofia até nós entrarmos, isso aqui no contexto da, do século XVII. É, o que você cita aí que determinadas estruturas que estavam regendo na Europa, ela tem um nome, esse nome se chama igreja. Né? Historicamente a igreja, ela sempre teve o um predomínio mas ela não tem um o predomínio só por uma estrutura de ordem material, tem a estrutura de uma ordem ideológica. E como é, foi essa ordem ideológica? Os pensadores, os primeiros pensadores que foram bem intencionados com a nós podemos citar o caso de Aristóteles, né, que foi muito bem intencionado, mas... Tomás Aquino fez uma adaptação ao pensamento de Aristóteles para que pudesse reorganizar uma forma de estrutura ideológica que pudesse predominar na estrutura vigente da Igreja Católica durante séculos. setos. Esteudomão chama se chama-se Tomismo, a Escolática. Uh, me explica uh, o tomismo, porque o, uh, o nosso público atinge classe A e gostaria que você me explicasse o que é a essência do tomismo. A essência do tomismo parte do seguinte princípio, que eu tomasse aqui como era doutor, o doutor da igreja, ele observando analisando historicamente as mudanças que estavam começando a se operar no o mundo. E especialmente no campo da filosofia Ele fez da seguinte forma Uma adaptação à filosofia A somar aos valores do cristianismo Ou seja A reconciliação da fé A ciência que ele jamais ele Observou como um filósofo Que poderia frear Então ele cria a escolástica Ele cria o tomismo, quer dizer Dá para caminhar junto com a ciência E junto com a igreja na, De a forma de adaptação Então é a base aristotélica do tomismo. Aí o pensamento começa a ser predominado de forma atomista e durou quase 200 anos consecutivos. E que tipo de sociedade gerou esse pensamento? É, gerou a seguinte forma, ela freia o processo do. Ela ingesta o pensamento crítico durante muitos anos, impede que outras forças poderosas pudessem vir até um mundo muito mais delineado, num quadro muito mais nítido. E freia todo o desenvolvimento intelectual e social Isso significa engessamento do pensamento através de uma ideologia tomista Através do, do, do, do Aristóteles que não tem culpa simplesmente foi adaptado ao pensamento dele Então se chamou escolástica Tomista Ela foi, teve o um predomínio intelectual, social, econômico e individual sobre o indivíduo Sobre as grandes massas da época e quais as variedades sociais que e, eles pegavam? As variedades sociais é que o indivíduo tinha que primeiro testar sobre a submissão direta hum. é, Sobre o que estava sendo reinado em termos de pensamento Quer dizer, não se podia divergir em nenhum aspecto Em nenhuma possibilidade Então era a hegemonia total do pensamento deles Não havia margem e possibilidades para que outras ideias pudessem surgir então, o tomismo foi uma verdadeira alavanca contra o que é o novo, por isso aqui. É, que durante, antes, 200 anos, antes. Aí em 1492, houve o um novo mundo, a nova cultura. Aí, houve o um cheque desse, desse, desse, desse tomismo? Houve uma, um questionamento? Sim. Aí, nós vamos analisar que o mundo segue um processo de transformação por que eu usar o termo dialético, mas é. O mundo, ninguém consegue é, frear o processo de Virgínia do estado estático. Quando nós chegamos no século XVII, em é um grande momento histórico com a humanidade, onde o iluminismo tem uma marca característica fundamental, começa o mundo colocar por terra as ideias que já não poderiam mais sustentar o ser humano no seu aspecto social psicológico, e entra aquilo que você falou, o caráter social. O caráter social aquela imensa maioria da Europa já começa dar sinais de querer mudança, já não aceitava esse predomínio excessivo. Mas nasceu nesse mesmo período, é, com a Loela, de, de Inácio de Loela, a companhia de Jesus, que já com, com a espada, com a, como companhia, como exército para levar a mensagem de Cristo para o novo mundo. E como é que juntou todo esse, esse aspecto de usos e costumes, de variedades sociais dentro da Europa, de, desse novo mundo onde apareceu diferente que antes o mundo era que forma? Então, parte do seguinte que é a Europa, a igreja estava estabelecida de forma caminho durante muitos anos ela tinha que expandir o cristianismo de todas as formas possíveis esse que você cita aí por exemplo, um caso específico era um verdadeiro exército exército cristão né, mercenários que estão para se caracterizar na pessoa, começou a querer colocar essas ideias na, na espada, na força mas o mundo não poderia persistir a essa situação, o mundo estava caminhando por uma profunda modificação irreversível na Europa. Na Europa. Mas eles estavam ainda operando em várias outras partes. Aí, a partir de 1500, a, apareceu é, um, novos pensamentos, né? Coisa o Galileu o Galilei falando que o mundo não é geocentro e se tornou... Era, qual, como é que o mundo vivia na, naquele mundo geocêntrico? Então a Igreja sempre ela sempre bateu e bateu de forma forte nessa questão de A questão de não é uma característica própria do Galileu, não. Copérnico, Copérnico já tinha levantado essa questão há muitos anos, há muitos anos, mas foi calado pela Igreja. Então o próprio Pitágoras, deus que deus deu possíveis balas, também foi calado pela Igreja. Só que era, era, ele não tinha, não reunia as condições históricas do momento para se projetar as ideias dele como o século XVII. O século XVII já entra já numa vertente forte. E a, Mas, a Europa como, era totalmente dominada pelo pensamento... Pelo pensamento... Só que já começou a dar as mostras que o mundo estava querendo novas ideias. Mas, quando surgem essas novas ideias, surgiu novos problemas também. Porque quando é, todo o processo de transformação surge problemas. Quando mudou esse conceito cosmológico, a igreja conseguiu predominar durante muitos anos. Acho, como é que é esse conceito como conceito da, da cosmologia, cosmologia. A igreja nunca aceitou. A igreja nunca quis aceitar o processo da cosmologia. Não é? Ela queria um mundo estável, organizado de uma tal forma que não pudesse lidar com outras realidades, é, só da realidade humana, mas não lidando com uma realidade fora do ser humano que pudesse gerar o ser humano as ideias lá em cima. Então é uma visão cosmopológica. Os sociólogos, como você citou, hum. já começou a já observar o mundo, não só o homem dentro do contexto social. Ele queria observar o homem também fora, queria ver outras coisas ocultas assim. Porque muita pensa que tá? pensa que é, é inverso, então, O, o Cosmopologia, muita gente pensa que é só ver o externo. Não. não, não. Essa é a confusão. ver como é o ser humano em si, real aqui. E o que ele é e representa também nas forças universais. O que a igreja nunca deixou. Ela, Sempre ela, ela pregava ela, ela, o tipo de, de, na Europa, o, o, o cristianismo. Era o inferno. Era o inferno. O, o inferno o céu. Então não tinha o, a, o questionamento. O questionamento não existia. Então a visão era geocêntrica. O mundo girava de forma geocêntrica a concepção da Igreja, ela não aceitava uma outra visão cosmopológica, especialmente no seu ensinamento da, da comista, ela batia firme nessa questão. Então, ah, mas como a Europa começou a num processo de grandes transformações, aí começa a ter uma nova cosmologia, E essa cosmologia tem preços altos. Em qual, quais foram os é, impactos dos presos, podemos citar um caso mais típico, historicamente, foi com o Valerio. Galileu foi o primeiro a provar matematicamente, de forma técnica, de forma técnica, que o mundo não girava somente em torno do homem, que tinha as leis e regras e que tinha funcionamento a órbita universal. Ele tira o ser humano numa vertente de observação só em torno dele, como espectador, e começa a ver lá. O, o homem como espectador no universo lá em cima também tira esse foco, a igreja não queria que tirasse esse foco, e ele tira ele e ele foi condenado por isso e o Jordano Bruno, Bruno, Bruno foi um dos também que foi condenado pelo esses mesmos fatores porque ele tinha uma outra concepção também diferente do inclusive ele foi morto falando, ele foi fover, falando falando, falando, falando porque a igreja nunca porque a igreja a, igreja é a partir do seguinte princípio que na medida que o homem começasse a se observar fora do seu próprio contexto, estava organizado com estrutura e observando fora do contexto, ela perdia o predomínio total sobre ele. Por isso que a igreja insistia constantemente para não mudar a cosmologia. Ela tinha Sempre um tinha tipo uma bula. Ela tinha uma bula. O que é a, uma... pro... a bula? Explica A bula é aquele ensinamento que não pode fugir à regra. É uma bula escrita de forma é, sistemática. E Galileu pagou o preço alto por isso mas ele provou as suas ideias. Então preconceitos que e as dúvidas surgidas na época é a o que fizeram a sociedade o que fez que o qual o conjunto de, de informação é, de pensamento e pensamento social da época então, qual começou como... essa essa visão heliocêntrica como o mundo estava dentro de uma visão de, supostamente estava pela igreja, organizado pela igreja, o ser humano sabia do seu papel determinado na sociedade, a igreja sabia dos seus papéis, todo mundo sabia é, dos seus papéis determinados. Quando começou no século XVII a grande transformação, o ser humano perdeu aquilo que existia Mas já começou em 1500. Sim, você quer, mas perdeu a estabilidade, uma suposta estabilidade que existia no século XVI. Então, com essa visão, começou a imperar, imperar um outro tipo de visão. Cada ser humano começou a, a buscar o seu caminho pelo seu caminho. Por quê? Porque havia muita corrupção na igreja, como o Papa não. que porque a igreja sentiu que as colágenas estavam dando seus sinais não, Porque Na, na época, to, a maioria dos, se falar em Papas, né? O Papa Pio, da época de 1500, que eu vou pegar aqui é, o Alexandre VI, é, nascido é, nascido Rodrigo Borges, Bor, família. a família dele era escrivã, o é, cardeal, ele, é, ele tinha filhos. Ele foi o papa, papá, foi, desculpe é, a expressão, leu é o papa que tinha várias mulheres, e, inclusive teve os filhos de maternidade no estado, foram Pedro Luiz Borges, Isabela Borges, Gerotano Borges. Em seu relacionamento com a dama romana Banosa de Catanel, começou em 1470, e tiveram quatro filhos, Giovanni Gardelo Borges, Cesário Borges, Natureza Borges, Georgiano Borges. E fora do casamento ainda, possivelmente teve uma outra filha chamada Laura Osni, em 1492 e a fortuna dele era imensa, é, é, dizem que ele é, ele tampo é, que ele pegava um pedacinho de, de, de, de, de, de, de, de madeira e falava que era é, madeira do, que veio da cruz de Cristo, hum. é você observa esse papo que você citou, que o mundo já está dando uma correspondência de uma degradação psicológica moral dentro da igreja. Né? Esse, esse é o produto já, já histórico do que já vinha, já, já antecedendo antes. Né? Você pode ver que ele é, representa mais ou menos o oposto de que Aí que você pode poder, imaginar. Daí que Henrique Gil Giordano Bruno, eles ainda calaram. calado, Aí ele veio... Eu eu o a mesma coisa. Aí em 1700 surgiu o quê? Ah. Aí não teve jeito, como? Aí que não aconteceu? teve jeito, Então no século 17 começa as grandes transformações. Mas a coisa mais diria, delicada que houve nesse processo todo é chamado processo da geometrização. A Europa não estava preparada para esse processo. Ou seja, o ser humano perdeu o nível de estabilidade suposta. Era tudo bem organizado, o ser humano ficou como ele nem beira. É, cada um seguindo o seu caminho, diversos fenômenos sociais estavam acontecendo na sociedade Quer dizer, um cara, uma pessoa cismava de forma um tipo de grupo ia, é, é, vários segmentos. Então o mundo estava sem uma geometriação. Inclusive surgiu os espaços, o calvinismo é, os espaços, surgiu o terismo. Os espaços ficaram abertos. Quer dizer, então, a pessoa fazia o que era bem entendesse. E a oportunidade para é. surgir diversos sinônios, até positivos, é, de, de algumas mortes religiosas, supostamente positivos, como você de citar. Então, o mundo perdeu a sua geometrização. Então, a, a, os preconceitos e diferenças culturais tinham-se muito na, no jeito que está colocando? Aumentou os preconceitos? não na geomatização começa a romper os preconceitos de ordem lógica, hum. só que o homem não tinha uma vertente no seguinte: o que, que ele fazia com esse excesso de, de provimentos de preconceitos? Bom, é, se o homem, naquela época, abolisse toda a instituição religiosa que estava pregada naquela época, que era no momento da. o que aconteceria? Mas acontece que a história estava tá demonstrando que ia substituir um outro fator, o né? um outro fator que surge, surge o fator ciência, ciência. a ciência surge como um fator substituto de uma desorganização total para total organizar o homem em si no século 17. Aí nós podemos citar, né? eu já falei interior do método, surge o um método também. O método veio reorganizar o pensamento das disciplinas, estava tudo desorganizado. O método surge também como uma ferramenta também da ciência. Como é que mudou o aspecto psicológico nesse método? Mudou o seguinte: como cada um queria fazer as coisas do jeito que bem entender, o inventor fazia as coisas do jeito que bem entender, se o outro fazia, cada um fazia do jeito que queria. O mundo estava desnornado, como diz aquele filósofo. O mundo estava sem uma geomatização, o seguinte: estava é, salso quem puder, fazendo o que bem entender. Havia cartomante, via... então, cara, esses assim, vários. A noite de São Bartolomeu foi. São casos meu... de mais na França. É. Então, o mundo estava assim: no um anarquismo, não um no anarquismo oriental, um no anarquismo, um anarquismo, um anarquismo mental De raiz de, era... de novas ideias? Tirava algumas ideias, só que ninguém sabia, os filósofos estavam perdendo né? elas, não sabiam, fazia, os outros não faziam. Aí foi a hora que teve uma reflexão europeia de alguns intelectuais, quais? Um deles o fator predominante o fator foi o Randy Descartes, Sim. que criou o neto, falou assim, assim do jeito que está, não dá, nós temos que criar uma estrutura que possa se, fazer com todas as disciplinas se ordena no pensamento para nós geometri, geometrizar o ser humano. Ao geometrizar o ser humano é a geometrizar as instituições e as organizações dentro do, hum. da Europa. Criou-se um novo modelo de... de, de, de, de... Aqui é isso que eu na entrevista que você disse anterior. As autarquias começam a ter um pouquinho também as suas origens. E aí começa a aparecer novos, novos papéis ideológicos. Novos papéis ideológicos, novos personagens, novos o pensamento começou a se centralizar de novo. Se ele descentraliza na igreja, ele começa a centralizar no luminismo. E o liminismo, então, foi a base de melhoria... A base da melhoria tudo é só no mundo desdominado, sem a generalização de emoções. Então, a pergunta agora que eu faço... E se não houvesse essa... A generalização? O é. um mundo caminhava por um retrocesso... É... É pior ou sugerir outros grupos piores do que aquele que tá estava. Fazendo uma comparação hoje com o Brasil, bom, eu tenho umas experiências aí que lá antigamente a mirra, que é um incenso, que é usado em umas igrejas aí que a gente que usa, fala encontro de casais, ela ativa a glândula sexual quando é muito colocada né? então as pessoas é, vão naquele culto, daqui a pouco um olha para o outro e eles acabam casando na igreja também usa incenso aquele incenso que passa ah, no finalzinho um, como é que seria o mundo sem essas instituições hoje? eu diria é o seguinte a história da pomada tem provado que o ser humano por mais é por mais anarco que ele, seja, ele precisa de um mínimo de organização mas essas organizações não... o mínimo de organização não. ela é a fundamental agora, se elas transformam do bem e do mal, aí já entra uma outra questão o ser humano historicamente aprovado ele precisa de, de, de duas horas, três horas ali não, e... estou, não estou fazendo apologia Que as organizações existirem hum. Estou falando no pré-histórico Quando admiro, a Igreja Católica Com todas as suas mazelas Ela conseguiu levar o ser humano Até essa 7 hum. Ainda que errado Mas ela conseguiu se assim, organizar O ser humano, pelo menos ainda de forma abstrata, ainda de forma Errada, ela conseguiu ainda Colocar o ser humano de pé Formou uma burocracia religiosa? Formou um toda uma burocracia religiosa, formou tudo. Mas a Igreja está intrinsecamente ligada com essas formas da humanidade. É, hoje, por exemplo, você pode dar uma, um exemplo dessa burocratização? Oh, hoje o Papa fez a encicla, o Papa nosso o então, Papa Francisco, né? Papa da Igreja Católica, fez a encíclica do meio ambiente. E qual a intenção desse? Porque eles sempre estão ligados ao poder. É, seja ele tanto novo, seja protestante também. Não é só, não estou só falando só. Todas as nações Sempre tem o apoio. Eu um o cara lá, o rapaz é, defensor lá, um tal de citar o nome dele que é, se causa lá é, ó, os preconceitos enormes do sujeitos na Então as ideias dessa disfunção, é uma disfunção? temos o seguinte, a igreja católica antes, a constituição mais antiga do ocidente, ela sempre teve uma percepção mais apurada em relação às suas religiões. Ou seja, ela consegue antecipar os fatos. E analisar de forma distrata o que é que vem, vem antes que você possa imaginar e possa adaptar no seu seio. O caso específico hoje, o que como o mundo é hoje é o mundo perto que Nós precisamos uma sociedade com um desenvolvimento sustentável. O que, é que significa desenvolvimento sustentável? Mexe com a ecologia, mexe com valores que se respeitam à natureza, mexe com todas as questões. E o Papa, hoje esse ainda na encíclica dele hoje, ele coloca da seguinte forma: tanto é que o Gran Pis hoje é o grande aliado papal, protocolarmente aliado, porque Ela vai se culturalizar e se o século, que é chamado século XXI. Um, e século me um, parece que ela está apoiando a Marina, né? E apoiando, e eu não digo apoiando a Marina, mas de forma oculta, parece dar a entender que eles estão com foco de alguns lustros usados nela. Que geralmente é assim: na época do, do Papa Paulo II, ele era polonês e anticomunista. É, e precisava na época um anticomunista, um é anticomunista. Anti Agora, nesse troco de todo mundo, precisa de pessoas que precisam. É. é por isso que o quinto é, saiu então? Exatamente. Já sempre tem uma... Ela antecipa sempre assim, os fatos, todos antes. O caso da Marina, não digo que ela está assim, popularmente apoiando ela, mas ocultamente se observa que ela está dando algumas manobras. Porque ela tem uma história ligada ao mundo sustentável da na natureza. Então, mas acontece... Aí que a, não há um problema de, de, de... Porque no Brasil, um dos grandes problemas, que eu tive conversando com um indígena, que ele tem um grande poder de, de, de sabedoria, de ervas, de, de, de etc. Ele fala assim, eu não posso fazer nada sem ter o selo do Ibama ou do de alguma coisa farmacologia que os alemães levaram os antropólogos de lá, que foram para lá e usaram para a industrialização lá. Então, o, os próprios índios... Aí vem uma, um, um, um Itaú, um aboticário, que ingesta imbama. o Ibama. O Ibama entrava, entrava, essa dinâmica de uma fitologia medicinal. que a Brasileira está trabalhando com a, isso. Eles, a Brasileira a Universidade da Suíça. E, e a Maria, eu não estão percebendo, que eles estão buscando através da fitologia, da, da parte das ervas, mas só que o Ibama não deixa, não deixa, não tem os pré-quisitos porque é um, um instituto que engessou toda parte de Jesus. é uma crítica que eu faço para o não, é, não é você? É. Sim, engessou de forma legal e jurídica, porém na grande cidade continua. Na então, mas, mas, é, grande cidade, é. e as nossas fronteiras não são muito bem observadas pelas nossas forças. É, existe um comércio legal de ervas aqui no Brasil, que tratou como. Não é legal é que não dá. É legal em termos de lei, mas lá é, é, os produtos que tem de menor aqui na nossa fauna, lá, lá é época, sempre estão presentes na época Lá na época, Europa. Lá na época na Europa. Voz, por exemplo, a novalgina ela é brasileira. Foi lá, é brasileira. o laboratório foi alemão lá, e o Saibager, colocou as colocou as pirinas, não sei se hum. Hum, coisa assim, fez, todo o princípio ativo que veio com os, os médicos lá, que foram lá da China, que buscaram o princípio ativo das plantas. Então, nessa, nessa aí, qual é o processo né, que hum. entra o, o Pascoal e dentro, dentro desse processo também houve um crescimento das cidades devido à comercialização. Ah, sim, houve, houve uma, uma grande mudança. As pessoas trocavam ideias uma com a outra. A outra, houve mudanças em relações sociais. A imprensa nasceu a com a Gutenberg. a Gutenberg. Gutenberg, houve uma grande mudança na Europa, liberdade. Hum. Surgiu fatores enormes positivos, segundo e nesse eu contexto nesse, nesse, nesse urbanismo que você já mostrou que é totalmente já uma a e apareceu o cara que fala assim vou te salvar atua ah, gente todo tipo oh, eu te, eu te, eu te eu cara, o o teu teu cara livre porque o cara a pessoa que é que, que, que quer agir conforme, ele chega assim, ao Cristo, como os calvinistas faziam, você está com Cristo, Cristo vai te salvar, Deus está perdendo você vai te salvar, aí você pega o bom senso, aí a pessoa, a, a organização apla, é ele sai lá de feliz, mas há muitos indícios hoje, quando eles fazem lá, a pessoa sai, ele passa duas semanas, ele está lá manco de novo. Então, na hora ele faz aquele processo. de é domesticação é emocional, é psicológica, é algo usado nesse subúrbio. Então, o homem precisa dessa, dessa, dessa subjetividade? Não, o ser humano em si, historicamente, sempre buscou subjetividades. subjetividade faz parte intrinsecamente do ser humano. O problema é que aí os grupos que, que se predominaram fizeram que ambos casos se usassem de uma forma equivocada e distorcida, é de forma que deu campo propício para a mistificação, para suas em uma Então, quer dizer que dentro do processo cultural, um grupo adquire conhecimentos e habilidades necessárias a fim de utilizar esses recursos, que são acessíveis, e como membro de grupos e participa de um esforço coletivo, é, Para só suas satisfações sentido. materiais? Para a sua satisfação material. Dizer, e é um... nisso também entra a igreja católica? A católica, todos os organizados. A gente, eu pensando lá, analisando de um ponto de vista, as duas moedas que tem escrito Deus: é a moeda brasileira, que você vai pegar, e a moeda americana. Modelo copiado norte americana Deus tem alguma coisa a ver com essa economicidade? É que o americana sempre quis associar o deus dele ao é deus da prosperidade, né? Uhum. Dizia que a influência dos judeus dos Estados Unidos é muito grande, né? Mas a questão minha, fundamental é o século XVII. O século XVII foi o um século mesmo que sacudiu o mundo e colocou o mundo de pé. O mundo não estava de pé. No século XVII o mundo começa a ficar de pé. Quem colocou Ou seja, de pé? a física, a matemática, todas as formas, manifestações de pensamento mais progressista começou a se reorganizar mesmo e colocar o mundo nos trilhos, porque o mundo não estava de pé. O mundo estava só parado, estava e não tinha modificação e transformação. Após a derrota dessa, dessa filosofia... Derrota? derrota Vamos à derrota no campo intelectual. Vamos ah. tudo organizar institucional, se não, mas no intelectual foi derrotada. E surgiu novas vertentes de pensamento que derrotaram. E a gente podemos citar vários pensadores, filósofos, intelectuais, lutaram bravamente para que o mundo pudesse respirar melhor. O Marx foi um? Marx nem se fala, foi um dos que mais dedicou uma mocidade, uma vida, em pró da emancipação do ser humano. Não sou marxista, sou um grande vereador de Marx, mas posso negar. Foram os que primeiro percebeu esse mundo retrógrado que essa instituição sempre fez, sempre foi responsável pelo atraso do ser humano e o que questionou. Me colocou à tona e mostrou o véu. Desfiu ela, deixou ela toda vez nua. Liberta das corações. É, deixou ela nua, de, de, de uma nudez tão grande que não tinha nem como colocar o véu nela mais. Aí veio, veio a sequência, depois, é, do mundo novo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né novo. onde Adam Smith fez a riqueza das nações, pelo consumo. Hoje nós estamos num mundo consumista. É, hoje nós estamos num outro mundo. Um isolado, isolante. É, hoje, hoje é, uma é, uma é uma questão Nós vamos analisar assim que o mundo começou a se servir, organizar melhor, é, os fenômenos da física, os fenômenos da química, das matemáticas, tudo é organizado o um mundo melhor. O processo da industrialização quebrou as formas tradicionais é, totalmente retrógrada e o mundo entra um novo processo da revolução industrial. Agora me explica um pouquinho o século XVII. O século XVII é isso que eu disse. Ele era um mundo estável, parado, onde as pessoas simplesmente tinham que estar lá nos seus usos, o seu costume da igreja, rezados na igreja, quem tinha prevalência intelectual social era a igreja e o mundo era, é... agora, era E os intelectuais forçavam a barra primos queimados. Nesse aí o o um Pascal, fala para mim um pouquinho dele. Né? O Brasil Páscoa um é um caso mais um caso mais extraordinário, parte de tem um caso fenomenal. Um ser humano tem que nascer, eu diria, no meu ponto de vista pessoal, um, nasceu época na né Dadas as contribuições que ele deu tanto na matemática, na física. E ele foi um dos homens que foi professor de diversos conhecimentos. né? no campo da, no campo da, da ciência, hum. só que porém teve fatores. Quais os fatores que aconteceu para ele? O que, que aconteceu com ele? Os fatores particulares dele foram o problema de ordem de família, né? Não hum. discriminação numa França, retrógrada, é dominado de forma retrógrada, com um sistema político também ligado a essa estrutura, que bateu forte de forma sistemática em todo o pensamento lá dentro. Ele chegou nas suas unidades, ele é uma pessoa que teve que se calar. É, ele teve fases, né? Ele teve diversas fases. As fases bonitas de Pascal, posso dizer que ele teve a fase polonésica, que é uma fase que tem intimidade, intimidade com os santos religiosos. Hum. Ele teve uma fase. Ele, Essa é a primeira fase? É a primeira fase. Ele teve a fase ele foi pro o jansenismo. A, a segunda seguinte, fase? É, o genocinismos já era também mal visto do fazer papo. É Por que era mal visto. Ele Era mal visto para o seguinte, que era uma ordem nova e eles faziam assim uma simbiose entre a monarquia, eles estavam servindo Deus e, e o diabo ele queria as venestres o sistema e ao mesmo tempo pregava uma certa destinência. Pascal foi envolvido naquela questão. Ele sai desse genocinismo, hum. vai para o isolamento, encontra com o Furton, é. Ele, contato com os ensinamentos dos pentateuco, o pentateuco do curto de do do do os cinco livros eclesiásticos. Juízo, e Embora não aceitou, falou que a questão de Deus é uma questão particular da pessoa, que não tem nada a ver com os costumes velhos do testamento, e ele procurou por si próprio os seus caminhos. Aí ele, ele ficou em isolamento, falou, vou fazer e o, o, livro penses penses dele, o livro penses dele, que o livro Pense, o livro dele é igual, porque ele escreveu de um jeito, a outra irmã dele que, né, que fez a tradução dá uma posição totalmente um pouco equivocada que ele pensava e, e o pastor marca uma coisa assim maravilhosa na história da humanidade, especialmente entre e eu e René Descartes. E qual é uh, não, não, nesse ponto? A questão é do método, né? É. O método que ia perdurar, predominar no século XVII. Então, qual, qual a diferença dele? A diferença que ele achava que o homem, nesse método do Henrique Descartes, se materializar de uma forma muito extraordinária. Tanto é que o Pascoal aceitou, aceitou, né? se materializou muito. Mas era um método, de Porque, né, o momento do Henrique Descartes. Porque o sagrado profano naquela época era difícil, né? É, o sagrado profano é difícil. Era rolar a cabeça dele ele não queria? Rolar a cabeça dele. Não só dele, né? Na família, da família dele, que tinha cargos elevados. Parece que a irmã dele dava muita complicação para ele. Dava muita complicação, né? foi o grande legal da vida dele. É. É. Então, é muito muito, foi muito, muito trabalho, muito com ela. A religião é uma experiência humana? A religião ela é uma experiência humana, para alguns indivíduos ela pode ser uma das a coisa divino abre o um caminho para os pensamentos. Que Nosso... Ela fecha o pensamento, hoje Ela, ela, ela vive... fecha o pensamento. Hoje uh, vivemos aqui... Então, é que nós vivemos, vivemos sobre, sobre é, é esse que é chamado Príncipe da Igreja, que ele gosta de chamar verdade Ele é um filósofo, Tomás aqui é um filósofo. Ele conseguiu lá, lá na hora conseguiu lá adaptar o pensamento para iluminar quase 200 anos o pensamento intelectual social para toda a humanidade. E o, é, o, é, o, é, o próprio não é, não é. O Luiz, Lord, o Luiz, que ele era até os 26 anos, ele, era, ele trabalhava com o Pagem, fazia lutas, fazia no exército, ele, recebeu, é, tudo, ele, ele criou um exército que foi fazendo, e se juntou com o, falou assim, vamos acabar com o jacinismo? Não, juntou, achou que já não gostava muito do, do, do jacinismo. Os senhores dividiu com o movimento. Cada um foi para um lado, cada um foi para o outro. Pascoal foi para a Casa do Canto. Coitado, E hoje? hoje? Hoje o mundo ainda hoje, continua assim? Ainda continua nesse direito? Hoje o mundo passa uma sensação <risos> e uma impressão que é muito bela, que é muito bonito, muito maravilhoso pelas conquistas tecnológicas. São inegáveis e irrecutáveis. Mas se for analisar o mundo, o mundo, hoje, há 200 anos atrás, o mundo mudou. Não mudou? Em termos de fome, de miséria, de ignorância, de... É não só que agora, agora, diverteu. É a mudança no meio da miséria. Te garante, não. Não se tinha abundância era só miséria. Hoje mudou o mundo né? Tá, Hoje é mudou oxono. Hoje o mundo tem capacidade, hoje, de nutrir o ser humano, o mundo inteiro, pela técnica. É um mundo cheio de abundância e, de um lado, cheio de miséria. Antigamente era o contrário, era um mundo cheio de miséria, junto com a igreja que, que ajudava mais a miséria humana. Ela sempre teve, fez a organização social? então. Sempre. Na história da humanidade, a igreja esteve intrinsecamente na organização social, e o ser humano é hoje que ele é. Se ele é hoje que ele é, é por causa dela. A religião. Todas? Todas. Quando eu falo religião, eu estou lembrando todas as pessoas que jogou a maneira de atrasar o ser humano e a hoje. Desumano. uma visão Sem lealdade. Dá uma visão do budismo. budismo. Eu estou analisando mais o nível ocidental. É, o, o budismo, budismo, budismo é. ainda tem ainda uma questão assim que. que Quando o cara é quebra pacífico. o voto? Quando quebra o, é. o voto? É lá, mais pacífico. Dadas as tradições lá, no Bona, que é diferente. A traição lá no budismo é visto de uma forma muito pesado o cara, cara é é um o cara é excluído O cara é O é psicológico, social, psicológico Não humana. é a coisa não de cara de inferno não. e... Não, não, não o, dia, cara exola, é exola exola o cara isola Isola, isola Por, por isso E por isso que ele é... Quando e o cara, rio, Amara. rio Amara. Quando o cara começa algum com erro no Japão, na China, o cara... É um erro grave Ele já... Exclui a pessoa tem uns guetos lá no... Não sei se sabia, Azulau, tem uns guetos Os guetos lá no... Japão de pessoas que estão no... Então o, o.. E agora nós estamos em várias, em várias. O Brasil é diferente da Europa. Digamos diversos fatores aqui historicamente trabalhando o no nosso momento, mas nós estamos no mesmo processo da Europa no outro nível. Hum. As nossas instituições não estão tão amadurecidas como a Europa já se encontra. O problema da miséria é que já foi eliminado na Europa continua do mesmo jeito as autarquias que Deseta atrasam... aqui é que a, as autarquias que atrasa o pensamento de intelectual aqui no Brasil precisa é uma coisa muito séria não é só uma questão das organizações religiosas que atrasa do desenvolvimento social no Brasil o academicismo intelectual que predomina nas nossas universidades que assume os nossos governos são um dos responsáveis também e vão assinar essa Vão assinar também no, na, na história também os corresponsáveis também por tudo que existe de atrás aqui dentro, porque eles estão nas maiores universidades do Brasil, E outra? Paga com dinheiro público da sociedade. Mas a educação, né? A educação. É, não é o problema educador, não. É o problema da educação daqueles que são os privilegiados. Pode estar tá o caso da USP e de outros e mais outras. Então vamos a uma nova.. Uma... Então nós existimos uma ciência primitiva, então, na época, até parecer até, e e Pascoal? A ciência primitiva teve uma grande semestiva para homem, porque o homem conseguiu aprender a mexer com os fatores da natureza, com as hum. ervas, tudo, tinha resultados extraordinários. Hum. Mas como a Igreja, como que sempre deu sobre todos os fenômenos do ser humano, quando viu que crescia, tudo que fugia fora da órbita dela, ela vinha para o braço dela e só Qualquer uma. qualquer um. Qualquer fenômeno novo que surgia falou, não, isso é um dos respiros dele, nós. Ou ela cultuava ou ela eliminava. Então ela taxava ser de bagumeiro, de, de magista, alguma coisa, eliminava. Então uma, essa ciência, ela sempre desistia o que você falou. E ela poderia ser mais abundante. Então o puritanismo existe. O público que sentiu isso? As pessoas são puritanas? O homem é puritano? É, hoje a cidade brasileira é puritana? Ah, em relação a tudo que seria no mundo, passa sem um muito puritano. O brasileiro é um verdadeiro puritano. Ele é um, um ser que, ele, que, que as instituições governam ele transforma ele num pigmeu. Quando ele é um grande. Quando ele é o grande, transformado num pigmeu. Transformar o brasileiro num pigmeu. Porque o próprio doutor ele acha que é, ele tem o maior valor da ciência, né? a humanidade. Como é que fica essa relação? Nessa concepção nossa aqui das da sociedade colonizada brasileira, o doutor, o, o, as pessoas que ocupam cargos, monopólios, especializados, até primeiro-ministro e tal, pega treino na Europa. Pega a pega metrô, pega, pega, porque são padres, não tem essa realização psicológica tão profunda como. Como a é que a igreja recuta os cientistas? A, a recrutação ela começa pela base, pela base familiar católica. ah tá e Elas têm as universidades que não podemos esquecer que estão na mão dela ainda. Muitas autarquias poderosas estão na mão dela. Porque... Há pouco, só no mundo dela, elas dão vantagens de professores. Vocês viram as novas agora? É. Os professores, ela tem vantagens, mas vantagens. ela está tentando novamente pelo o domínio intelectual dela, só que ela sabe que ele não é mais como antigamente. Eu, eu tenho, um, tenho um padre, é, que ele era do Ita. É, ele, foi, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele executa ele, sempre nos grandes centros, nos padres. Os padres do Ita, de... nos, nos grandes lugares. Então, o papel público do cientista é dogmático? Ele é dogmático se ele não desvincular o processo... No Brasil, é um país de cientistas dogmáticos? É um país de cientistas dogmáticos. Qualquer questão levantada pela ciência aqui, tem que conversar com eles, né? para ver se eles aprovam ou não. No caso bom, o caso da Joana, que se tornou, Qualquer coisa que você vai relacionar com as humanas tem que passar para ser sempre A fertilidade... É assim, é, né? Fertilidade, como se o cientista tivesse que dar satisfação com isso. A né? tendência, a fertilidade... É a, a ciência é a ética. A mortalidade... A, mortalidade. a sociedade científica não tem que estar dando satisfação muito com esses grupos. Primeiro que eles não vinham a matéria. Segundo que eles não vão influir de forma coletiva, de forma positiva. Como é que a pessoa consegue sair dessa válvula? O que precisa é aprender a pensar, se informar, ler, refletir. Não achar que pelo fato de uma pessoa estar dentro de uma estrutura de uma área religiosa, seja de que for, ele tem um monopólio da verdade. Buscar o seu Deus da forma que você possa entender. Não da forma que os outros entendem por você. Aqui no Brasil, os outros querem entender Deus para você. E essa maneira de entender Deus para você sempre isso leva você nas ruínas. E yeah, a Europa já acabou? Já, acabou, já acabou, isso vai ser. Tanto que eu não tem nem audiência, a igreja, não, não, não, não, igrejas, católicas e outras igrejas. Até a igreja, as igrejas protestantes na, na, na ninguém Europa... Ninguém acabou, acabou, acabou Eles, acabou, eles, é. eles pensam diferentemente. Totalmente diferente, mas teve lutas. Não foi, não foi nada grátis. Então existe no Brasil uma conformidade é. E uma individualidade? Então, é o que é chato, que duas coisas que são chatas. A conformidade com as individualidades gera o ser humano totalmente retrógrado demais. Isso é conformado com a situação. Né? Eles criam uma rede de solidariedade, assim. Como ah, vou fazer uma ação cultural. Ah, não, é, é só conversa, discurso, não é nada. Isso é uma Só paliativo. É só paliativo. E quando há um comportamento divergente nessa divergência? O comportamento divergente está surgindo, que é normal, natural. No Brasil está surgindo, só que está surgindo em duas vertentes, só no protestantes hum. e no botonicismo. No, no, no Mas agora tem os militares também. Os militares é uma outra questão mais complexa, mas a insatisfação não é uma hegemonia total de exército geral, é uma insatisfação. o exército, ele, ele até, é, quando chegou o exército dos jesuítas, o exército dos jesuítas, o jesuítas, um exército religioso, aí depois veio, montar se o exército dos polícias locais, depois veio o exército republicano com a maçonaria, e sempre ligado que eles acham que são os dons do poder, até um certo período. Não sei se a mentalidade do exército mudou, porque se for essa mentalidade que eles querem, é melhor eles ficarem na caseira. Porque eu lembro de um fato, que é o seguinte, Haiti é muito fácil, lá as pessoas são, são mais humildes, analfabetos, mas eles recusaram a fazer a pacificação de Kosovo. Bós, e Colina. Então é um exército que ainda quer ficar engomado ou quer defender a república para o povo e não para o o, o poder. poder privado que sempre fez de, de, de tanto período. Tanto privado como da igreja. Ele é republicano. O que é republicano, povo brasileiro? É, has, coisa, é nossa Coisa, nossa O Brasil é nosso Não é da monarquia Não é do senhor, tal, do, do rei Aqui nós formamos a república Coisa nossa E eles acham, tem vezes, que são deles A própria escola superior de guerra Faz suas manifestações Faz seus uh, os estudos Que desvirtuam muito que foi o período que eles acham. Então, é necessário sim que o Exército Brasileiro seja realmente do povo para o povo e não para os privados que foi anterior. É, já a dizer, o capital. Acho que é. acabou. Obrigado. É, obrigado. Obrigado, Altair. Obrigado, hein. Valeu, Renan. É. Né? O Vamos lá, vamos feito. está assim. Vamos lá.